Uma mãe espancou e queimou o filho em várias partes do corpo. E sabe qual o motivo? Ele tinha dois reais para fazer compras, mas gastou em balas. Estas imagens feitas pelo Conselho Tutelar mostram as marcas da agressão contra o garoto de 11 anos. Ele diz que a mãe usou uma mangueira e uma colher aquecida no fogo. Na delegacia, a mulher de 28 anos confirmou o acesso de fúria depois de dar dois reais ao filho para uma compra no mercado e ele voltar sem o produto. Foi é, pedido pela genitora para que o filho fosse comprar sopa, né, sopinha para outra filha, e o garoto parece que gastou dinheiro com bombom, essas coisas assim, e a mãe reagiu dessa forma em relação ao valor de dois reais. O menino vai ficar temporariamente sob os cuidados de um tio, até a justiça decidir o destino da criança. A mãe diz que está arrependida da agressão. Ela alega que queria repreender o filho, pois teria descoberto que ele estaria usando drogas. Me disseram que ele estava enterrando droga com outras crianças de menores, um real, dois reais, para fumar droga. E eu quero tirar meu filho dessa vida, porque eu não quero que o meu filho seja um bandido futuramente. A mãe vai responder em liberdade por violência doméstica. Olha Um caso muito parecido aconteceu em Jequié, que fica a uns 300 quilômetros de Salvador. A mãe queimou as duas mãos de um menino de 11 anos, numa panela quente, fervendo. Ele teria roubado o celular de uma vizinha. Pois é, ele pegou o celular, a mãe achou que ele tinha roubado, queimou a mão com água fervendo do, do, do fogão. Ela foi presa, liberada e ele está sob conselho tutelar. Ainda aguarda se vai ficar com o pai ou com a tia.